Alguma vez você já foi pego pelo ciclo da doença? Difícil não ser pego pelo ciclo da doença. Então agora eu faço uma pergunta para você que tá aí me ouvindo. Para sua célula, que tá lá no dedão do pé, quem é você? Ela não consegue te ver, ela só consegue te sentir. Ela sabe que você é uma força que alimenta ela e que faz ela viver. Ela nunca te viu por fora, ela nunca viu a tua face. Mas a célula do dedão do seu pé, ela sabe que você existe e que você criou ela com a sua inteligência. Ela acha que você é Deus. E aí, quando o Deus dela diz, eu sou um Deus depressivo, ela vai acreditar e você vai ser cada vez mais depressivo. Então, da perspectiva da célula do dedão do seu pé para você que é o Deus dela, você dizendo que é depressiva, você está se tornando uma pessoa depressiva. Então, eu estou depressiva, você até pode falar, eu estou depressiva. Porque quando você diz que você é alguma coisa, você eterniza aquilo. E quem diz que depressão não tem cura não sabe o que está falando, tá? Isso é sério que eu estou falando, eu posso sofrer consequências por dizer isso, tá? Mas quem diz que depressão não tem cura não sabe o que está dizendo. Tem, já vi muita gente se curar para sempre. Já vi muita gente passar por isso, eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que pode ser tratado e que pode ser curado, sim. Então, para de dizer que é. Quando tu diz eu sou alguma coisa, aquilo fica vibrando eternamente na tua aura. Eu estou. E aí, gente profunda, tudo bem com você? Bom, o que você está vendo agora é um trecho das nossas aulas completas que acontecem todas as quintas-feiras às 16 horas. Esse é apenas um trecho das nossas super aulas. Então, te inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Quando você tem dores nas articulações, é porque você não está se expressando para o mundo. Você não está conseguindo colocar para o mundo a pessoa que você é. E essa energia fica represada nas articulações. Ela fica retesada, que ela fica presa né? E não consegue sair, tá? Então, para quem tem dores nas articulações, síndrome do túnel do carpo, tendinite, ou aquele cisto sinovial, que é um calombinho, assim, é um morrinho que forma em cima da mão, tudo isso que essas pessoas têm é falta de expressão, tá? Então... Essas pessoas podem fazer um curso de Reiki, uma iniciação de Reiki 1, já vai liberar o fluxo de energia nos chakras das mãos. E ela passar energia para uma planta, ela passar energia para uma pessoa, ela passar energia para o ambiente, já vai fazer ela se expressar e desbloquear essa energia, tá? Isso acontece muito com pessoas tímidas, porque elas não conseguem nem falar, nem se expressar com as mãos, e aí a energia tranca, tá? Uh, as pessoas tímidas ou elas têm problemas de dores no, nas articulações dos dedos, ou elas têm problemas de garganta, problema de tireoide, normalmente hipotireoidismo, tá? Porque as pessoas que têm hipertireoidismo, elas se expressam demais. São aquelas pessoas que falam muito, que não tem nem... Nem respira, né? Quando tá falando. De tanto que fala Pessoas bem magras, né? E que falam demais, que têm hipertireoidismo. Já as pessoas que têm hipo, que são mais tímidas, normalmente são mais gordinhas e têm... Problemas nos nas articulações, tá? Das mãos, energia represada. Então pintar quadros, bordar, fazer crochê, fazer tricô, trabalhar com algumas atividades manuais, expressar a arte, né? Através das mãos, ajuda muito escrever, ajuda muito, né? Então tudo que você puder fazer para expressar a sua energia com as mãos vai ajudar a curar. Essas dores nos, no, nos dedos, tá? E claro, né? Se você usar a fitoenergética, daí a cura vem a galope, né? Ela vem muito mais rápido. Normalmente, quando as dores são nas costas e na, na coluna vertebral, né? Ou nos joelhos, fala de suportar o peso da vida, tá? De carregar muita responsabilidade. Então, ombros, discos da coluna é o peso que você carrega, tá? E aí, cada área da coluna é um chakra diferente. Então, ali na lombar, exatamente na lombar, é um peso, muitas vezes, que vem dos relacionamentos, é um peso que vem da, da sua constelação familiar, é um peso que vem né, de algo sistêmico que está se repetindo. E aí, quando você consegue aliviar esses pesos, entender o seu papel, ocupar o seu lugar... Enfim, né? Se posicionar na vida, principalmente com relação aos relacionamentos, e ser quem você é, assumir as rédeas da sua vida, viver a sua vida de verdade, em essência, a dor lombar vai embora, tá? Em casos graves, assim, de extrusão de disco, às vezes é preciso operar, né? Não, é um processo biomecânico e, e às vezes é necessário, tá? Dependendo do caso, mas às vezes não, às vezes você consegue resolver de formas alternativas, tá? Mas dor lombar. É isso, procura entender o teu papel e fazer só o teu papel e não carregar o peso das pessoas e da vida nas costas. Intestino preso. Intestino preso é um problema que muita gente enfrenta e isso tá ligado a apego, tá? Porque o que que acontece? Quando você é uma pessoa desapegada e você deixa aí aquilo que precisa ir, o intestino flui e você descarta aquilo que você precisa descartar, ou seja, cocô sai livremente lá e vai embora, tá? Quando você prende, você não está conseguindo soltar e deixar ir. Então, você está prendendo emoções, prendendo pessoas, você está querendo controlar tudo à sua volta e represar isso dentro de você. Tá? Então, mudando esse comportamento, não querendo controlar a vida de todo mundo, é, deixando as coisas fluírem e aceitar que os ciclos são assim, eles se encerram e que pessoas vêm, pessoas vão, sentimentos vêm, sentimentos vão, o seu intestino entende que ele precisa funcionar e daí tudo volta à regularidade. Dermatite, doença de pele, tá ligado à vaidade. Aí eu não tenho aqui cinco horas pra te explicar por quê, tá? Mas, quando eu falo assim, muitas pessoas dizem não, mas fulano não é vaidoso, não tem vaidade nenhuma, nem se arruma. Ou então, não, a minha amiga que tem dermatite, nossa, é a Betia feia, é uma baranga, não faz nem a sobrancelha. Tem gente que me fala isso, tá? Não faz nem a sobrancelha, não se arruma, não passa um batom, ela não é vaidosa. Eu não estou falando aqui de vaidade física. A vaidade está em muitos níveis. Às vezes a pessoa é vaidosa, é orgulhosa por causa da irmã, ela tem vaidade porque ela tem um currículo bom, ela tem vaidade porque fez um PHD nos Estados Unidos, ela tem vaidade de alguma coisa que não é física, e às vezes é vaidade física também, tá? Qualquer doença de pele, ela manifesta uma vaidade muito grande em algum setor, e manifesta também segredos muito guardados que ninguém pode saber, tá? Coisas assim terríveis, tipo a pessoa testemunhou um assassinato e ela nunca vai falar para ninguém para proteger o assassino ou porque o assassino é parente ou porque o assassino pode matar ela também. Então ela vai guardar aquele segredo para sempre, ela vai levar para o túmulo, ela nunca vai falar para ninguém porque uh, ela corre risco também. Então a energia daquele segredo faz mal para ela. Incomoda ela, tá latente dentro dela, ele tem que se expressar de alguma forma, que não pode ficar guardado para sempre. E aí, na pele, né, que é o limite entre eu e o mundo, entre o eu interno e o eu externo, entre o que eu penso e a realidade, é a pele que estabelece o limite. Ela vai manifestar algum problema. Pedra no rim, isso é muito comum, né, que é o chamado cálculo renal. O rim esquerdo, ele representa o pai, e o rim direito representa a mãe. Tudo que tem a ver né, no rim esquerdo com o pai representa todas as figuras de autoridade masculinas que você já teve na vida. E a mãe, todas as figuras de autoridade femininas. Então, a professora, a tia, a avó, né, tem essa representação. Quando o cálculo renal é no rim esquerdo, tem a ver tá, com recusa de autoridade ou com conflitos de relacionamento com figuras paternas, com figuras masculinas. Quando é no rim direito é algum problema de relacionamento com figuras femininas, com figuras maternas, tá? Então, é alguma coisa mal resolvida, que você diz que perdoou, mas não perdoou profundamente, que você acha que perdoou aquele namoradinho lá da oitava série, que te deu um fora, mas você não perdoou completamente. Aí o corpo transforma essa falta de perdão, esse ressentimento numa pedrinha, num cálculo, e essa calcificação fica dentro do rim. Quando você perdoar de verdade, quando você transmutar isso, quando você realmente trabalhar essa questão, às vezes a pedra é expelida de forma natural sem precisar explodir ela. Tá? O que, que faz você mudar esse comportamento? A energia das plantas. Então, por isso que o trabalho do Código da Alma é complementar e é junto com a FITO, porque tu descobre o que tu tem. Às vezes, tu não consegue mudar esse comportamento, tu não consegue pedir perdão pro namoradinho da oitava série. Mas a FITOenergética entra com uma energia de consciência para você fazer o que precisa para se curar. Às vezes, a FITOenergética ela não vai atuar fisicamente, quimicamente mas ela vai te dar insights e vai te despertar consciência daquilo que você precisa fazer para se curar. Ela vai equilibrar o seu sistema e você começa a encontrar soluções e encontrar saída. Rinite, ela expressa que você não gosta do que você está respirando naquele ambiente onde você está. Então você pode ver que você tem mais rinite em alguns ambientes do que em outros, tá? E eu tinha aquela rinite de pólen de planta, eu era alérgica a pólen, eu era alérgica a cortina, não podia ter cortina em casa de tecido, não podia ter bichinho de pelúcia, não podia ter cobertor, era um horror. E eu achava assim, bom, me disseram que isso é uma coisa crônica, que não tem cura e que é para sempre, né? E mal as pessoas sabem, gente, que crônico vem de cronos. Então, quando alguém diz que a doença é crônica, é porque você tem ela há muito tempo. Não significa que uma doença crônica não tenha cura. Então, quase tudo tem cura, basta você se equilibrar. E aí eu acreditava nisso. E foi, foi por causa da rinite que eu conheci a fitoenergética, né? Porque eu usei um tratamento e faz 19 anos eu nunca mais tive. É, rinite é quando você não consegue suportar o ambiente onde você tá. Você não consegue suportar, você não suporta respirar a sua vida, você não consegue respirar no seu ambiente de trabalho, você não consegue respirar dentro da sua casa porque todo mundo briga. Então é quando você vive em ambientes não respiráveis. Tá? Quando você está negando o próprio fluxo da vida, porque aquela vida não é a vida que você quer ter. Então, quando eu não suporto a minha vida, eu não consigo... Res... Porque respiração é a energia da vida. Quando você traz ar para o pulmão, você está se abastecendo. Aí, quando você traz o ar e começa a espirrar porque não suporta, você não suporta a vida que você tem. E tudo que a gente quer aqui é diminuir o tamanho da sua caixa de remédios é te mostrar que sem imunidade você não é uma pessoa livre, você se torna um escravo, tá? E realmente ajudar que você tenha mais cura, mais saúde, mais transformação na sua vida, para que você consiga passar bem né? por momentos difíceis como esse que a gente está vivendo de pandemia, para que você tenha imunidade, saúde, para enfrentar bem qualquer desafio que a vida te colocar, tá bom?